Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com o Tio Sigma e estamos aqui com o Juninho também. E esse fim de semana na New Generation vai ser o máximo. Mas eu vou deixar que o Tio Sigma e o Juninho façam esse convite especial para você, porque assim você vai entender melhor de que se trata. Olá, crianças, meninos e meninas. Olá, pessoal? Eu sou o Juninho. E eu sou o Tio Sigma. Nós estaremos no próximo domingo às... 5 horas da tarde, na igreja New Generation. Tio signa? o que, é que nós vamos fazer lá? Juninho, nós vamos estar ministrando a palavra de Deus aos corações das crianças das pernas curtas e aos corações das crianças das pernas longas. Que signa? as crianças podem convidar outras criancinhas? Sim Juninho, é isso aí! Convide seus amigos! Convide seus vizinhos! E outras pessoas também, outras famílias. É isso aí, que assigna Próximo domingo, 5 horas da tarde na igreja New Generation. Até lá, até lá.